Dado que a ciência jamais chega a conclusões absolutas, por quanto tempo ainda vão fingir que a hidroxicloroquina não tem comprovação científica? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quando a recente pandemia se iniciou, Logo foi levantado que o remédio cloroquina, ou sua variação mais leve, a hidroxicloroquina, era efetiva para diminuir os efeitos da doença. A cloroquina é um remédio usado há mais de 70 anos, barato, sem nenhuma patente válida, de certa forma, o melhor tipo de remédio possível em uma pandemia. Porém, faltava, evidentemente, um estudo que comprovasse essa eficácia contra o vírus atual. A questão da eficácia de um remédio em uma doença é algo complicado de verificar, porque até efeitos psicológicos pode acontecer. A única forma de realmente verificar esse tipo de coisa é um estudo chamado duplo cego randomizado, em que um grande número de pessoas participam de um teste, todas recebem um remédio, mas apenas alguns são remédio real, outros são o chamado placebo, ou seja, uma pílula que não tem nada, só tem farinha ali. Define-se quem recebe o remédio e quem não recebe de forma aleatória, porém respeitando fatores como idade, sexo, etc. A dificuldade a dificuldade de fazer um teste desse tipo no meio da pandemia é que, se o remédio for efetivo, você está condenando as pessoas aleatoriamente, aquelas que foram selecionadas para tomar o placebo, a uma chance maior de morte. O que vale nesse caso não é uma resposta simples. Embora no início da pandemia não houvesse comprovação científica da eficácia da cloroquina, a questão da segurança por outro lado sempre foi bem clara. A hidroxicloroquina, em sua dosagem padrão, é tomada continuamente por centenas de pessoas no mundo todo para tratar malária e doenças reumáticas. Até mulheres grávidas podem tomar cloroquina. Lógico, é sabido que a interação remédio-doença pode gerar outros efeitos além dos anteriores. Então, mesmo que seguro para outras doenças, poderia, em tese, não ser seguro no caso do vírus do Partido Comunista Chinês, mas veja, a cloroquina já havia sido usada no vírus da SARS e da MERS, que é o mesmo tipo de vírus. Embora essa possibilidade de ter uma interação específica com esse vírus exista, a chance é pequena em um remédio com tantos anos de aplicação e uso contínuo. Veja, não é que não existam efeitos colaterais da cloroquina, todo remédio tem. A questão é que são improváveis e geralmente não críticos. A situação no início da pandemia, lá em março, abril, portanto, era que tínhamos uma droga que, embora fosse segura, não havia certeza de que era efetiva para tratar a doença. Em paralelo, várias outras iniciativas de novas drogas vacinas estavam sendo desenvolvidas. Porém é importante notar a dificuldade de tais desenvolvimentos. Desenvolver um novo remédio ou vacina requer geralmente muitos anos de pesquisa e teste. Porque, mesmo quando já se tem o um remédio com comprovação de que funciona, é preciso um grande e amplo teste para saber se é seguro efetivamente, se não causa efeitos colaterais lá na frente, mais adiante. O fato é que até o momento, não temos nenhuma vacina ou outro remédio que possa ser candidato no lugar da cloroquina. Cheguei a fazer vídeos na época para expressar minha opinião que, sinceramente, se eu tivesse a doença, eu tomaria cloroquina. É uma questão simples de custo-benefício, o risco é baixo, o preço é baixo, e embora o resultado seja incerto, o risco negativo é pequeno, portanto, a gente tenta. O pior que pode acontecer, não acontecer nada. Portanto, embora eu tivesse deixado claro nos vídeos que fiz em março que não tinha certeza se tal remédio tinha eficácia ou não, eu achava muito positivo seu uso e achava que testes deveriam ser feitos. Pois bem, a minha visão sobre isso mudou, justamente porque muitos estudos foram feitos com a cloroquina. O que era de se esperar uma pandemia rondando o mundo e causando um grande número de mortes. Muitos, muitos estudos científicos foram feitos, verdade que poucos usando o padrão duplo cego randomizado, é fato, devido ao dilema ético que eu mencionei acima, no meio de uma pandemia, você vai negar o remédio a um grande número de pessoas, isso é realmente um problema. Muitos estudos observacionais, ou seja, que comparam resultados de doentes que tomaram e não tomaram a cloroquina. Como esperado, estudos tiveram resultados diferentes. Principalmente pelo fato de não serem estudos duplo cego aleatórios, apenas observacionais. O site c19study.com compila todos os testes realizados com a cloroquina publicados no mundo todo esse ano. Principalmente quando publicados em revistas respeitáveis e divulgados pela mídia. Essa compilação, a maior parte dos estudos mostra sim resultados benéficos, principalmente quando a cloroquina é usada nos primeiros estágios da doença, logo que você tem sintomas. Alguns poucos mostram resultados ruins dizendo que não há eficácia. Os dois únicos estudos que mostravam efeitos adversos, risco de ataque cardíaco ou arritmia, foram descartados, posto que foram retratados por seus autores. Já falamos sobre eles em vídeos anteriores. Os estudos eram verdadeiras fraudes, claramente com o objetivo político ou econômico de impedir o uso do remédio. Não há outra explicação, não há como esses estudos terem sido feitos meramente por inocência ou erro do pesquisador. Por outro lado, estudos que apontam a eficácia da cloroquina, tivemos vários no início de julho agora. Um estudo reportado pela rede de hospitais Henry Ford, por exemplo, nos Estados Unidos, com uma gama ampla de pacientes, mais de 2 mil pacientes tratados. Os que receberam a cloroquina tiveram o dobro de chance de sobreviver. Mas esse é só um estudo, como falamos no site c19study, a ampla maioria é positiva, principalmente em tratamentos no início do ciclo, assim que a doença tem seus primeiros sintomas. Curioso que temos de um lado muitos médicos advogando pelo uso do remédio, e de outro muitos governos e entidades supranacionais advogando contra. Vários médicos dizendo que é claro o resultado quando você vê isso lá na ponta. E do outro lado, a FDA, OMS e muitas, muitas mídias tradicionais dizendo que não, que não há nenhuma comprovação. Lógico, isso só ressalta o problema que eu levantei no meu último vídeo. A questão se tornou política. Por que ela se tornou política? Por que, que tem gente torcendo contra um remédio? Eu não sei, mas é fato que ela se tornou. Está claro isso. E como é o lado político geralmente que nega a eficácia, o lado da mídia, o lado de grandes organizações governamentais ou supragovernamentais, ao passo que a maior parte dos médicos mostra que seus efeitos são positivos, eu me sinto muito tranquilo de tomar a minha decisão pessoal, tranquila e consciente. É lógico que ciência não é uma democracia do tipo quem tem mais estudos de um lado vence. E também é importante lembrar que ciência jamais admite um consenso forçado. Cada pessoa deve ser livre para, dadas as evidências apresentadas, tomar sua decisão. Eu de minha parte parece claro para mim que sim o remédio tem eficácia comprovada. Não admito mais dizerem para mim que é um remédio sem eficácia comprovada ou que ainda faltam testes. Não, já tem testes mais do que suficientes. E como também não aceito discutir questões que para mim estão fechadas. A Terra é uma esfera, é óbvio. Eu reconheço o direito de cada um ter a sua visão de qualquer coisa, mas não vou me dar ao trabalho de discutir com alguém esse ponto porque me parece besteira sem sentido. Sim, vacinas funcionam em sua maior parte são sim coisas boas. Eu me ressalvo apenas nesse momento. O direito de não aceitar vacinas criadas às pressas e sem um tempo de teste adequado, mas continuo acreditando no princípio científico por trás das vacinas e pretendo continuar me vacinando contra a gripe todos os anos, como sempre tenho feito. Sim, evolução por seleção natural é claramente a forma como chegamos aqui. De novo, não quero forçar a minha visão de mundo a ninguém, mas para mim esses são assuntos fechados e nesse rol agora eu incluo a hidroxicloroquina, tem resultados favoráveis na febre de Wuhan Lógico, não quer dizer que você tomar a cloroquina você está salvo, nenhum remédio tem 100% de eficácia, mas o nível de estudos feitos apresenta, sim, claramente melhoria em algum grau. Oficialmente, para mim, essa conversa se encerrou. Mas ressalto que essa é a minha opinião pessoal, o grande erro são justamente pessoas que acham que podem definir um padrão de atuação para as demais, como governos que proíbem ou obrigam o uso de remédio, ciência é oposta ao consenso. Se aparece um cientista para você falando de consenso científico, saiba que esse cara é um político, não é um cientista. Todo mundo que quer forçar uma decisão sua com base em um suposto consenso de cientistas está só usando aquele bordão cômico, ciência, muita ciência, ciência pra caralho, porque, no final, a ciência é sim algo importante que as pessoas devem considerar, mas devem ser convencidas pelos estudos e pela forma como eles são apresentados. Jamais podem ser usada para forçar pessoas a fazer alguma coisa. Daí não é mais ciência, é cientificismo. É usar jargão de ciência para enganar pessoas a fazerem algo que você quer que elas façam.